Olá pessoal, eu sou aqui uma cena da English Experience, começando agora a nossa 22ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso que é focado em leitura e interpretação de texto e que inclusive você tem PDF e MP3 para você baixar. Tá vendo essa imagem, tá vendo aí na tela? É um PDF e você consegue baixar ele através de um link que tem na descrição desse vídeo aqui. Totalmente gratuito, tá, gente? Não precisa fazer pix, precisa fazer nada, não. Só clicar nele, você vai ser direcionado para o meu site e lá você vai conseguir baixar o um PDF. E o MP3, que é referente a esse texto, que daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura e interpretação dele. E lógico, eu não poderia deixar de não pedir, né, que caso você esteja inscrito no canal, se inscreva no canal e também deixe esse joinha maroto aí no vídeo, beleza? Então, vamos ao que nos interessa, meus amigos. né? Eu já dei zoom aqui na tela, porque muita gente usa no celular, então fica melhor para poder ler. Deixa eu dar um pouco mais de zoom ainda aqui. Só alinhar aqui e bora começar a fazer essa leitura. By the time students in the US reach fifth grade... They... Ok, ó. By the time students in the US reach fifth grade. Então, by the time, no momento, na hora que estudantes nos Estados Unidos reach, alcançam... A quinta série, fifth grade, they have usually learned how to use the internet, they have usually learned, então eles normalmente aprenderam how to use, como usar a internet, então alunos da quinta série dos Estados Unidos, né, quando chega na quinta série já aprenderam a usar a internet, these ten-year-olds have probably already downloaded music, ok, ó. this 10 year old. Então, é estes 10 anos de idade, então tipo assim, essa galerinha de 10 anos que são os alunos da quinta série Have probably already downloaded music, provavelmente já baixaram músicas Watched videos and posted pictures and comments on social media websites Ok, watched videos, assistiram vídeos, na verdade eu vejo crianças de um ano já assistindo vídeo aí no YouTube, né? Enfim and posted pictures, e postaram fotos, and comments, and, e comentários, on social media websites. On social media websites, em, em redes sociais, que seria Facebook, Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social aí. But have they learned how to use the internet safely? But have they learned how to use the internet Safely, mas eles aprenderam a como usar a internet de forma segura. One elementary school teacher from the US, Julie Culp. Oh, one elementary school teacher from the US, Julie Culp. Então, uma professora da, do ensino fundamental, elementary school, seria ensino fundamental. Has become famous through an experiment she conducted on Facebook. Has become famous through, então se tornou famosa por... An experiment she conducted, por um experimento que ela conduziu on Facebook, no Facebook. In the experiment, she wanted to show her young students how quickly pictures can go viral online. She wanted to show her young students, ela quis mostrar aos seus jovens alunos how quickly pictures can go viral online, o quão rápido as imagens se tornam, as fotos se tornam viral na internet. Beleza, deixa eu descer aqui um pouquinho pra gente ir pro próximo parágrafo. In November 2013, Julie posted a picture of herself on Facebook. Ó, in November 2013, em novembro de 2013, Julie posted a picture, Julia postou uma foto of herself on Facebook. de si mesma no Facebook. In the picture she held a sign in front of her which said. Ó, In the picture, she held a sign in front of her, which said. Então, na foto, ela segurava um sinal na frente dela com as seguintes palavras. Né? Então, ela segurava provavelmente um cartazinho, né? I'm talking to my fifth grade students about internet safety and how quickly a picture can be seen by lots of people. Oh, I'm talking to my fifth grade students. Então, eu estou conversando com os meus alunos da quinta série about internet safety, sobre a segurança da internet, and how quickly a picture a picture can be seen, e o quão rápido uma, uma imagem, né, uma, uma foto, pode ser vista by lots of people, por várias pessoas. If you are reading this, please click like. Thanks. Oh, if you are reading this, se você está lendo isso, please click like, então, é, por favor, aperte o like, Thanks. Obrigado. Within 24 hours, the picture had 724 likes. Oh, within 24 hours, dentro de 24 horas, the picture had 724 likes. A foto teve 724 likes. The next day it went viral. The next day it went viral. Então, no próximo dia se tornou viral. Went viral é se tornar viral. This means that the picture traveled rapidly from one internet user to another. Ó, oh, this means, isso significa, né, ir se tornar viral, that the picture traveled, que a imagem viajou rapidly. Rapidly, rapidamente from one internet user to another. De um usuário de internet para outro. So rapidly that today, over 4 million people have liked the picture. Nossa, and... bastante, hein? So rapidly that today, tão rápido que hoje, que atualmente, Over 4 million people have liked the picture. Que mais de 4 milhões de pessoas deram like na imagem. Isso na época dessa desse texto, que eu acho que esse texto é de 2014, 2015, eu não estou enganado. And 103,000 have shared the picture on their Facebook pages. And 103,000 have shared the picture on their Facebook page. E 103 mil pessoas compartilharam a imagem nas suas páginas de Facebook. Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Oh, Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Então, o experimento da Culp, que é a professora, mostrou. Que coisas podem viajar pela internet mais rápido do que a gente pensa, né? Realmente vai muito rápido. When you post a picture or a comment. Oh, when you post a picture or a comment, quando você posta uma imagem, um comentário, you never know how many people are going to see it or who they are. You never know, você nunca sabe how many people are going to see, quantas pessoas vão ver, vão ver isso, né? Vão ver o que você postou or who they are, ou quem eles são. The experiment also draws attention to the fact that there are a lot of very young users of social media websites like Facebook and Instagram. O oh, The experiment also draws attention. O experimento também chamou a atenção to the fact, para o fato that there are a lot of young users, que há muitos usuários eh, de redes sociais, of social media, de, so de redes sociais. Like Facebook and Instagram, como Facebook e Instagram. Both websites have a minimum age of 13, but a lot of younger children often use them and perhaps haven't learned how to use the internet safely yet. Ok, ó. both websites have a minimum age of 13. Então, ambos os sites, né, Facebook e Instagram, têm uma idade mínima de 13 anos. But a lot of the younger children often use them. Mas muitas é, crianças mais jovens, né, mais jovens que 13 anos, Costumam usá-los, né? Eles acabam colocando que a idade é maior, né? É uma forma de burlar aí. And perhaps haven't learned. E talvez não aprenderam how to use the internet safely yet. Então, talvez eles ainda não tenham aprendido como usar a internet de forma segura. Julie Culp's Clever Experiment Serves as an important reminder to all internet users. Ó, oh, Julie Culp's Clever Experiment Serves. Então, o experimento da Ju, o experimento inteligente da Julia. Serve as an important reminder, como um importante eh, lembrete to all internet users, para todos os usuários da internet. Young and old. Young and old, jovens e velhos. Always be careful what you post. Always be careful what you post. Então sempre tenha cuidado com o que você posta. Post, because you don't know who will see it. Because you don't know who, you, who will see it porque você não sabe quem irá ver né, o que você postou. E agora, mais do que nunca, né, porque estamos na era do cancelamento. Então, dependendo do que você posta, você pode ser mal interpretado, e aí a sua carreira pode estar destruída, meus amigos. Então, muito cuidado mesmo com o que você posta, porque basta um comentário equivocado, mal feito, aí e aí vai, vai, sua carreira. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa leitura de interpretação de texto. E agora é um momento muito importante, que é o momento de você responder essas perguntas, se você conseguir baixar, imprimir o PDF, filé, é mil maravilhas. Se você não conseguir, dá pausa agora no vídeo e tenta aí na, na tela mesmo ir respondendo essas perguntas aí e lendo o texto que isso é uma forma muito mais eficiente de você garantir que você está aprendendo beleza vou acreditar que você vai fazer isso agora hein? então vamos lá acreditando que você deu pausa no vídeo para buscou responder bora aqui que eu vou te dar as respostas corretas então aqui o que você precisa fazer no 1 é fazer um match the numbers with the sentence que é o que você tem esses números você precisa saber a que que esses números se referem e aí você tem as frases que você vai falar ah, 2013 se refere a tal frase basicamente isso o, o exemplo já está feito, tá vendo? O número 10 se refere à frase B, que é the age of Julie Cupps students, que é a idade dos alunos da Julie. Vamos lá, número 1, que é o número 2013. O número 1, se ref, o 2013 se refere ao ano do experimento, que no caso é a letra E, the year of the experiment. Número 2, 2, que é o número 724. Então, se refere à letra A, que é the number of people who liked the picture within one day. O número de pessoas que curtiram a foto em apenas um dia. O número 3 é o número 103.000. O 103.000 se refere à letra D, que é the number of people who posted the picture on their social media pages, que é o número de pessoas que postaram, que no caso compartilharam a, a foto dela né, em suas próprias páginas, no seu perfil particular. E o número 4, que é o número 13, se refere à letra C, que é o que sobrou, né? Que é, how old do you have to be to use some social media websites? Que é quantos anos você precisa ter para você postar algumas coisas nas redes sociais, para você estar nas redes sociais, em algumas redes sociais, no caso, Facebook e Instagram. Vamos lá, número 2, read the text again and answer the questions. leia o texto novamente e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito, vamos fazer o número 1, um, que a pergunta é o seguinte, How does Julia Kopp... Hope her students will use the internet. Bem, como que a Julia espera que os seus alunos usem a internet? Oh, she hopes they will use it safely. Então, ela espera que eles usem a internet de forma segura. Número 2. What did she post on Facebook? Bem, she posted a picture... Of herself. Ela postou uma foto de si, mesma, de si mesma, né? Número 3. How long did it take before the picture went viral? Quanto tempo levou para que essa imagem dela, para que essa foto dela se tornasse viral? It took, it took two days. Levou apenas dois dias, pessoal. Deixa eu descer aqui. Número 4. Why don't we know who is going to see our pictures and comments? Como que nós não sabemos quem vai ver as nossas fotos e comentários? Because it can go viral and we don't know who will see it. Porque a gente não, pode se tornar viral e a gente não sabe quem vai ver isso, né? Às vezes, eu nem, nem preciso se tornar viral. Sei lá, eu tenho mil amigos no Facebook, eu compartilhei, eu postei uma foto minha, meu amigo vai lá e compartilha. Eu não sei quem são os amigos dos meus amigos. Então, esses caras, essas outras pessoas vão ver e eu não sei quem é, nem precisou se tornar viral, né? Mas essas outras pessoas que eu não conheço, que não estão na minha rede social, podem ter acesso aí simplesmente porque eu, os, essas outras pessoas compartilharam. A não ser que eu prive as minhas imagens e comentários, né? Aí tem como privar hoje também, é uma possibilidade. Número 5, what is the problem with social media websites like Facebook, and Instagram, and young users? Então, qual que é o problema das redes sociais como Facebook, Instagram e os usuários mais novos? Oh, they haven't learned how to use the internet safely. O problema é que eles não aprenderam ainda... A usar a internet de forma segura, né? Então, ah, uma criança de 6 anos, 7 anos não sabe usar. Pode postar um, um nude, pode postar uma foto que não era para postar, fazer algum tipo de comentário, então eles não sabem usar. Esse que é o maior problema. Number 6. Who must be careful on the internet? Quem deve ser cuidadoso? Quem deve ser cuidadoso na internet? Bem, everybody. Everybody must be careful. Todo mundo tem que ter cuidado da internet, né? Todos. Beleza, bora ver aqui o texto, então, o que está sendo pedido. Lembrando que você pode fazer esse texto, colocar, escrever nos comentários aqui do vídeo, eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar, ó, oh, esse aqui está legal, esse aqui você precisa melhorar, beleza? Vamos lá, então. Oh, write a guide for safety on the internet for a 10-year-old friend or brother. Think about the questions below. Então escreva um guia, um guia para segurança na internet para uma pessoa, para um amigo, ou um irmão seu, irmã de 10 anos de idade. Pense sobre as perguntas abaixo. Então, você pode usar as perguntas abaixo como se fosse um guia para poder te ajudar. Ó, primeiro, which websites are suitable for young internet users? Então, quais websites são apropriados para usuários jovens de internet? Então, você pode dar alguns exemplos, né? Uh, depois, when are they old enough to use social media? Quando que eles são é, velhos o suficiente, grandes o suficiente, né? Acho que em português faz mais sentido assim. Grandes o suficiente para usar as redes sociais. Depois, what are the good things about social media? Quais são as coisas boas sobre redes sociais? É, também não é só coisa ruim, parece que às vezes a gente só foca nas coisas ruins em redes sociais, mas tem coisa boa. Depois, what are the bad things about it? Quais são as coisas ruins sobre isso, né? Sobre, no caso das redes sociais. E por último, what must young internet users remember when they post a picture or a comment? Então, o que, que os usuários jovens da internet devem se lembrar quando eles postam uma foto ou fazem um comentário na internet? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Né? Então, se você gostou, se você não gostou, também bota o likezão aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal. Se, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse jóia maroto aí no vídeo. Lembrando, você pode baixar o PDF, o MP3, e também escrever esse pequeno parágrafo aí nos comentários que você escolher alguns um para corrigir. Beleza? Fui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!